O artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é um dos mais importantes da lei, pois estabelece os princípios que devem nortear todas as ações e medidas relacionadas à proteção da infância e juventude. O primeiro princípio é o da absoluta prioridade o segundo princípio é o da proteção integral, o terceiro princípio é o da prioridade das políticas públicas, o quarto princípio é o da participação, por fim, o artigo 3º estabelece o princípio da condição de pessoa em desenvolvimento, que reconhece a criança e o adolescente como sujeitos em processo de desenvolvimento e formação de sua personalidade. Em resumo, o artigo 3º do ECA é fundamental para a compreensão dos princípios que devem nortear as ações e medidas relacionadas à proteção integral da infância e juventude. Esses princípios garantem que a criança e o adolescente sejam tratados como sujeitos de direitos, com prioridade absoluta em todas as decisões e medidas que lhes dizem respeito, e que a proteção integral seja efetivada por meio de políticas públicas alinhadas com as necessidades e especificidades de cada fase da vida.